Conquiste o sonho de uma carreira internacional É um tema um tanto quanto é, inovador, eu diria assim Porque quando a gente é adolescente, a gente sonha em morar fora do, do país No Brasil, né? Ainda hoje tem um monte de gente indo embora do país Tem eleição esse ano Olha bem quem vocês vão votar Em quem você vai votar né, para que a gente não veja que a, o país continua sendo um problema para a gente. Às vezes o problema é a gente. O problema não é nem o país e muito menos é, é, é, o que nos rodeia. A gente não se encontrar dentro daquilo que a gente gosta de fazer. E todo adolescente tem o sonho de fazer um intercâmbio, de morar fora do país. Existem papais e mamães que têm posses e têm condições e podem oferecer... Esse trabalho, esse estudo para os filhos fora do país. E um evento, que eu considero inusitado, porque eu nunca havia pensado nessa possibilidade, que vai acontecer aqui na CAE Intercâmbios, vai falar sobre esse tema e falar, explicar como vai funcionar. E eu vou bater um papo gostoso e descontraído aqui com a Thaís Tagami de Lima, que é quem está coordenando esse evento que acontece no dia 10 de setembro nas dependências da CIAE e também da Cultura é, Idiomas. Thais, obrigado, viu, pela oportunidade obrigada. de falar a respeito de um assunto que eu considero inusitado. Ah, obrigada a você, Gil, pela oportunidade de trazer um pouquinho de informação né, a respeito de educação internacional para nossa cidade. Não se ouve falar em educação internacional. Por quê? <risos> Olha, eu acho que existia um certo tabu, né, antigamente as pessoas, ah, intercâmbio é coisa de milionário, é uma coisa inatingível. Mas sempre foi coisa Isso. de quem tinha mais posses do que os outros. Sim, sim, com certeza, mas hoje a gente fala que a palavra principal é planejamento, né, se você tiver um planejamento, você consegue conquistar o sonho da carreira internacional, inclusive, mas o acesso à educação internacional ficou muito mais atingível, mais alcançável para as pessoas. Então, é, o propósito do evento é justamente isso, mostrar para as pessoas que, através de um planejamento, você consegue alcançar o seu objetivo. Tá. É um tema é, que surgiu do quê? De onde? Porque eu, particularmente, Sim. não tenho conhecimento de, deste tipo de evento, desse tipo de promoção. Você tirou isso de onde? <risos> então Gil assim, é, quando a gente projetou o nosso prédio né, eu já tinha essa ideia de poder trazer pessoas de fora especializadas para palestrar, para trazer a informação. Aí veio a pandemia, né? Toda aquela dificuldade. Pandemia. Isso. E agora, para inaugurar estes, esta cadeia de eventos que a gente tem como planejamento, pensamos em fazer um evento mais geral, né? Para trazer uma, uma informação geral sobre o acesso à educação internacional. Hoje, quando a gente atende os estudantes ou as pessoas que têm interesse, a gente sente que existe pouquíssima informação sobre o assunto. Total. Né? Então a ideia é isso, começar através de informações gerais e depois a gente vai tratar de assuntos mais específicos também. Tá, antes de continuarmos o papo aqui sobre, sobre esse assunto, CAE o que é a Cia? <risos> Bom, a Cia Intercâmbios, ela nasceu da cultura e, idiomas, cultura e idiomas, né? E com o intuito mesmo de auxiliar os alunos a ter o acesso à educação internacional. CIAE significa Cultura, Intercâmbios, Amazing Experience. Nossa, que chique que, que é isso! Que significa, né, uma experiência maravilhosa, uma super experiência e é o nosso foco de trabalho, né? A gente trabalha com toda a equipe e com também os estudantes, porque a gente fala que tem que ser uma amazing experience para todo mundo. Então, então esse é o Então não compreende só em levar alunos para fora do não, Brasil. Não, não. É, é muito mais profundo. Exato. Exatamente, é uma experiência completa. Maravilhoso, como é bom a gente saber, né? eu estava curioso aqui para saber o que, que era a CAE, mas é muito legal. Esse evento do dia 10 de setembro, é, que vocês vão fazer, Conquiste o Sonho de uma Carreira Internacional, é um evento gratuito. Isso, isso. É, como eu te falei, a intenção é trazer informação. Né? Então, é, o acesso tem que ser fácil, então as pessoas vão fazer uma inscrição, apesar de ser gratuita é importante fazer uma inscrição, Lógico. até porque são vagas limitadas, o prédio é grande, mas também, né? Tem, comporta, tudo tem um limite. Claro. Exatamente. E no dia, para participar, a gente vai estar tá também com o trabalho de um fundo social, a, com o auxílio ao Recanto do Girassol, né, que é uma casa de, de repouso para idosos, fica na Vila Orupês. E as pessoas que quiserem participar do evento devem trazer um item que vai estar lá no nosso site, mas é um item de higiene que será todo doado para essa, essa casa Fácil. de repouso. Fácil. Fácil, eu acho bacana é, esse tipo de, de conscientização, porque às vezes as pessoas acham que tudo que é de graça não tem valor, né? É verdade. Né? E quando é tem assim, uma obrigaçãozinha, já valoriza um <risos> pouco mais. E é bacana. Agora, esse evento do dia 10 de setembro, ele está aberto somente aos alunos ou os papais podem vir, vovô, vovó, que queira patrocinar <risos> o... o né? Vô e vó adora fazer isso, né? É. Olha, o evento, ele é, ele é focado a partir de 15 até 60, 70 anos, porque hoje tá. o, o mercado de intercâmbio abrange toda essa idade aí. Até mais novinhos, é que no Brasil ainda não temos o hábito de mandar, né, as crianças para fora tão pequenininhas, é. mas... É, então, todos, todos são bem-vindos né, para buscar informação, tirar dúvidas é, para todo mundo. E quem é, é, vem de fora, que eu sei, né, que uhum. existem é, é, faculdades, universidades, que é isso? Isso. vão mandar representantes para explicar aqui de onde, de que lugares do mundo. Olha... É quase que uma volta ao mundo. Delícia! Tá? Aqui dentro, é, hein? Isso, aqui dentro. Então a gente vai ter representantes de instituições educacionais da América, é, da Europa, da África e da Oceania também. Então vem, assim, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia, é, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Então, assim, é um evento bem completo. Que bacana. E tradução, as pessoas que vêm falam português corretamente? Falam, Mas o falam. seu evento vai ser... Porque aqui a minha filha fez inglês aqui na cultura. E daí tinha que defender a... O TCC, o né? O TCC e era em inglês. Isso. Eu isso. achei lindo, né? Vai ficar orgulhoso. <risos> ah, né? com certeza. Então, Gil, o mercado brasileiro é um mercado que enche os olhos das instituições internacionais. Eles querem os alunos brasileiros. E por isso, estas instituições sempre têm um representante que recruta alunos não só do Brasil, mas da América Latina. Tá? Como o Brasil é o centro é, melhor de mercado para eles, geralmente esse representante é um brasileiro. Então o que é legal é que as palestras que serão lecionadas serão na língua portuguesa, então todo mundo vai ter fácil acesso também para conseguir compreender. Precisa ser aluno da cultura idiomas para participar desse... <risos> Não, não, não, não. Na verdade, a CIA Intercâmbios, ela, apesar de fazer, hoje a gente fala que nós somos um grupo educacional, tá? A cultura e idiomas tem como intuito ensinar inglês e espanhol para alunos brasileiros e o português para alunos estrangeiros. Já a CIA Intercâmbios é o acesso à educação internacional para os alunos do Brasil. Então, não se restringe apenas aos alunos da cultura, tá? A gente atende, inclusive hoje em dia, a gente atende muito o norte do Brasil do Brasil, de norte a sul, tá? Então a gente atende todos os lugares, não existe fronteiras para a gente conseguir auxiliar esse aluno a ter o acesso. Porque às vezes a mamãe e papai que está assistindo, ou até o próprio adolescente, ou seja lá quem for, ah, mas eu estudo em outra escola, ou eu Sim. não estou estudando, eu não estou fazendo uhum. inglês. E para quem não faz inglês? <risos> então, é, justamente para isso que a gente fez o evento, pra, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam que o intercâmbio é só para falar inglês. E não é. Por exemplo, nós hoje representamos escolas da Alemanha, escolas da França, da Itália, até do Japão. Então, o acesso da educação internacional é para o mundo. Né? E através desse evento, as pessoas também vão buscar essas informações para saber... É como que eu faço né ah, mas eu não falo inglês eu quero fazer este tipo de curso eu quero ter acesso a, a essa a este programa qual que é o caminho é por isso que ele deve vir e participar do nosso evento então é complicado porque às vezes a gente não a gente não tendo Thaís a informação a gente cria um bicho de sete cabeças né uhum. é, e, e falar não eu não faço inglês eu não é, como é que eu vou para fora do, do país os países da América Latina não estão contemplados nesse, nesse evento. Olha, a gente vai ter a Faculdade Piaget no evento também, que, ela... que é na cidade de Suzano é na cidade de e Suzano. tem em Portugal. Isso, exatamente. Justamente para falar sobre isso, né? que o aluno brasileiro que não fala inglês, por exemplo, ele pode sim ter o acesso à educação internacional em Portugal ou em países que falam a língua portuguesa também. Esqueci de falar disso, né? Então também tem o Brasil e Portugal dentro do nosso roteiro de palestras. Aí fica fácil, né? Aí fica gostoso de poder participar. Você falou de programação, que pra gente, é... quando a gente se programa, a gente... eu não consegui me programar nunca na vida. Como é difícil esse negócio de programação. Na minha vida, eu acho que não só na minha vida, né? Você precisa ser uma pessoa de um autocontrole muito grande para fazer programações para viajar, para. Pra... Você está com um filho pequeno agora, você sabe como é que é. Os gastos, parece que eles se concentram só nos filhos, né? É, só no filho, é no caso você só tem um. Parece que tudo converte para criança. É verdade. Mas assim, Gil, o que é legal das pessoas saberem é que, por exemplo. Quando a gente pensa, ah, vou fazer um passeio no Nordeste do Brasil, né? vou, ou vou para um resort aqui em São Paulo, em Atibaia, tem um ótimo tal. Ah, legal, vou passar uma semana lá. Às vezes a pessoa não imagina que uma semana num resort desse seja possível fazer um intercâmbio de quatro semanas em algum país no exterior, olha só então por isso que eu falo assim, é uma programação porque hoje para o brasileiro que sofre para pagar as contas, né, fazer até uma viagem para o Nordeste precisa de um planejamento mas nunca às vezes despertou isso poxa, se eu, se eu tenho a possibilidade de me programar para ficar uma semana na Bahia nunca passou pela minha cabeça que esse mesmo pacote poderia ser investido num, num programa de educação internacional e é possível é, às vezes, quando você, por exemplo, eu não sei juntar dinheiro, né? Mas se você comprar a viagem, <risos> você vai ter que pagar. <risos> então, daí entra dentro da tal programação, imagino eu. Exatamente. E o que é legal é que, assim, a maioria das escolas, né? Vamos falar, assim, do, do, do, do programa mais básico, que é o programa de idiomas. É, você consegue, se matriculando hoje, começar o seu, o seu curso até daqui dois anos, então a pessoa fica comprometida né, naquele investimento, a gente chama de um investimento, porque é realmente. Um investimento, claro, educação. Né? Exatamente. E aí ela vai, às vezes, quando ela fala, nossa, nem senti, paguei meu intercâmbio, já estou embarcando é. e estou na conquista do sonho. Tem que ter o um comprometimento, para quem é igual a mim, que não sabe guardar dinheiro... <risos> Tem que ter o comprometimento, porque daí você paga, né? Você fala, ah, não vou... Não, faz o carnezinho lá que você... Isso, isso, <risos> isso, Tendo o carnezinho em mão, você tem que pagar de qualquer jeito, Thaís, não isso. tem outro jeito. É, né? E quem que você acha assim, que tem mais empolgação para essas coisas? Os adolescentes ou os pais dos adolescentes? Olha, é, é um mix. É bastante, assim, a gente vê que tem muitos pais que se empolgam mais. Que não puderam fazer, né? talvez. Exatamente, estão com toda aquela expectativa, é. né? Toda aquela energia em cima do filho. E tem muitos jovens que, assim, eles são muito decididos, né? Então, a gente começou a trabalhar é, de um tempo para cá, mais ou menos de 2018 para cá, os programas também de ensino superior, né? Higher Education, que a gente chama, que são para o acesso às universidades no, no, no exterior. E eu, eu fico, às vezes, assustada com a quantidade de informação que esses jovens vêm eles já sabem, não, eu vou fazer isso, depois eu vou para aquele outro lado não sei o que, não sei o que. Então você fala assim, realmente, é, aquele que tem aquele estalinho, é isso que eu quero e começou a pesquisar, eles, eles já vêm com muita informação. Então é bem interessante. Eu tenho a impressão também, Thaís, que as meninas é, são mais <risos> propensas a fazer esse tipo de coisa. Estou errado? <risos> não, você está certo você está certo. As meninas, elas são muito decididas, Olha né? O que eu sinto assim, os meninos, os que têm vontade, eles eles eles sabem o caminho que eles precisam percorrer, mas às vezes eles se sentem um pouco melindrados, né? Já as meninas, não. Não, é isso que eu vou fazer, é certeza, e pronto, e, pronto, e vou, e meu pai e minha mãe estão aqui, vão me apoiar, e vamos lá. <risos> então é assim. Tem algum pré-requisito, por exemplo, esses alunos para participarem... De, de um intercâmbio, eles é, têm que estar tá cursando é, algum ano, porque eles vão estudar fora do Brasil, não só de idioma, eles vão estudar fora do Brasil também, algo correspondente, por exemplo, ao ensino médio? Então, são vários tipos de programas de intercâmbio. São vários né? vários Isso, então, depende do tipo de programa que o aluno quer se inscrever, existem alguns requisitos. Se a gente falar do programa mais popular, que é o programa de curso de idiomas, ele não precisa... É ter a fluência no idioma que ele vai estudar, só que a gente sempre fala assim, existe um melhor aproveitamento quando o aluno tem pelo menos um pequeno conhecimento e lá Sim. ele desenvolve, tá? mas não é uma necessidade, porque essas escolas que ensinam o idioma para o estrangeiro, o professor tem uma especialização que é justamente o ensino para o estrangeiro. É diferente você ensinar português para o brasileiro e você ensinar português para o alemão, por exemplo. Então esses professores têm essa especialização, eles conseguem atingir até o aluno que não fala o idioma. Interessantíssimo, né? Porque a gente imagina que é só falar o inglês ou é só falar o português bem falado e, e, e não é bem por aí, né? Bom, a gente está batendo um papo aqui gostoso com a Thais Tagami de Lima, que promove no dia 10 de setembro esse, esse evento, que qualquer um pode participar, o evento é gratuito, você pode se informar através das redes sociais é, e se inscrever, tem só uma doação no dia do evento que você vai poder fazer, uma doação de um item de higiene, para poder participar, mas tem muita coisa interessante e ainda tem coisa bacana para a gente conversar. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e já voltamos. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano. Tradição desde 1952 em formação de condutores. Contamos com uma moderna frota de veículos e instrutores altamente qualificados. Autoescola Técnica, a última palavra em habilitação. Solicite um orçamento. Residencial Caxangá.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 Se você procura um lugar aconchegante, uma refeição deliciosa, com variedade de pratos, esse é o lugar certo. O Restaurante Arnaldo Pessoal. Acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos serviços. Arnaldo Pessoal, trabalhando com amor em todos os eventos. Conquiste o sonho de uma carreira internacional. O papo de hoje gostoso com a Thaís Gami de Lima, da CAE Intercâmbios, que fica aqui juntamente com a Cultura e Idiomas na cidade de Suzano. E veio com essa novidade aqui para o mercado, é, um evento que acontecerá no dia 10 de setembro, das 14h às 19 Às 19 horas isso mesmo, Gil. Mas vai aguentar todo mundo ficar das 14 às 19 horas <risos> Então, o que, que é legal, a gente pensou assim, faremos uma rodada de palestras que estarão lá destacados quais são os temas. Ah, o aluno, o candidato, ele vem né, busca dentro do, da, da grade horária o que tem maior interesse e participa da palestra. As palestras que não têm muito a ver com o interesse dele, a gente vai ter as exposições dessas instituições, estarão aqui os representantes oficiais, e eles podem lá tirar uma dúvida, querer saber informação específica, então eles vão poder passear pela nossa escola né, e participa da palestra que quer, enquanto não está a palestra que ele quer, ele vai lá e em busca do interesse dele. Cada palestra dura em torno de, quanto? De... 15, 20? É, 10, 15 minutos 15 mais ou minutos. menos cada palestra. É? Isso. Uhum. Aí ele sai, vai para uma outra sala, quem tiver interesse já vai atrás. Isso. E já vai tirar dúvida. Exatamente. É isso? Exatamente. Vai ser algo bem dinâmico mesmo. Dinâmico, tem que ser dinâmico, né? Porque senão fica uma coisa, é, é, é, como eu digo... Tudo em excesso faz mal, né? Sim, é imagina você chegar às duas da tarde e ficar até às sete da noite só assistindo palestra, vai ser um pouco cansativo. Então não, vai no que você tem interesse e depois vai, vai dar uma explorada nos outros destinos, nas outras opções. Outra curiosidade minha, porque eu parto do seguinte princípio, eu não tenho obrigação de saber tudo, né? E um evento desse que eu nunca vi acontecer, é, você tem conhecimento de algo semelhante, de um evento semelhante a esse? Olha, aqui na região do Alto Tietê não acontece, tá? Nas Tô grandes capitais errado. acontecem, existem as feiras de intercâmbio, que são, são grandes e, e, e é uma coisa bem maior, né? Mas a ideia da CIA é justamente poder atender esse público né, do Alto Tietê de uma maneira é, bem próxima e também. Trazer a informação que a pessoa busca. Não precisa mais sair de Suzano, enfrentar o trânsito da Marginal, ir até São Paulo para buscar uma informação sobre a educação internacional, sendo que a gente tem aqui a empresa especializada nisso. E a tua ideia, então, é trazer é, pessoas de todo o Alto Tietê, não só, não só da cidade de Suzana. Isso. Nós falamos no, no bloco passado para as pessoas pegarem informações no site. O site. Uhum. Isso. A gente, na nossa rede social, no nosso Instagram, que é CAIntercâbios, vai ter lá todas as informações de como a, o candidato faz a inscrição, tá? E daí lá vai ter o link do site, também no nosso site, se é intercambios.com.br, também tem informações sobre isso. c -I a e é assim que se escreve, intercambios.com.br, é o site, e nas redes sociais, arroba c -A -E, com S no final, que isso é o plural, mesmo. né? Isso mesmo. Thaís, é... Você falou de pacotes, né? Depende do que o aluno vai escolher, depende do que é, o pai vai poder... Enfim, é, é, eu tenho um prazo mínimo que eu preciso participar lá nesse intercâmbio? Ah, é no mínimo um ano? No mínimo seis meses? No mínimo um mês? Como é que é isso? Então, de novo, depende da modalidade, depende da modalidade. Tá? Mas é, os cursos de idiomas, eles são vendidos por semana. Tá? então tem escolas que aceitam que o aluno estude apenas uma semana tem escolas que tem o limite de pelo menos a partir de duas semanas mas todos os cursos são vendidos semanalmente então que é bem flexível eu achei que não menos de um mês não pode não é sim, né? porque sim, sim. no passado não muito distante eu me lembro dos intercâmbios que eram para Disney né? e assim era alguns dias né 10 uhum. dias 15 dias, estourando, né? não, não, não ficava mais que isso. Claro que Sim. essa é outra finalidade. Uhum. Não, não, não tem absolutamente nada a ver. E tem um máximo, por exemplo, eu, eu vou para lá para fazer um intercâmbio, meu filho vai para lá, minha filha vai para lá, e ele pode ficar dentro desse intercâmbio, dentro desse programa que vocês estão desenvolvendo, no máximo, quanto tempo? Olha, um... Existem alguns países que exigem o visto de estudante e tem alguns países que permitem que o estudante fique até seis meses no país estudando tá então por exemplo estudando estudando não pode trabalhar não tá? pode trabalhar isso para estudo e trabalho é uma outra categoria de visto e daí também depende do destino e tem um período mínimo tá então por exemplo Europa se você ficar acima de seis meses aí você precisa adquirir o visto de estudo e trabalho menos de seis meses com visto de turista atende bem tá nos países que já exigem o visto de estudante especificamente... Estados Unidos é um dos mais chatos, né? <risos> Isso. Os, os, na, a regra dos Estados Unidos, resumidamente, é assim. Você tem o número de horas que permite que você estude com visto de turista, tá? E quando você ultrapassa aquele número de horas, você tem que adquirir o visto de estudante. O visto de estudante, ele sempre vem com data certinha de começo e fim de curso. Tá? Então, teoricamente, acabou o seu curso, você Tchau. tem que voltar para a sua terra. Beijinho, beijinho. Isso. Agora, quando você vai com visto de turista, você, você pode ficar no país dentro do período que é permitido que o turista fique. Mas sempre como turista e não como trabalhador. Então, não tem um prazo é, limite máximo. Seis meses, seria? A, maioria dos, a maioria dos países é seis meses, alguns são três meses. Né? Agora, quando é visto de estudo mesmo, é durante o período de estudo alguns países permitem que você fique um pouquinho mais por exemplo a Irlanda né, você pode comprar um pacote de estudos, você tem um visto de, de estudo durante o período depois você tem um período de férias que eles chamam né, Então depende do programa que o aluno adquire existe esse prazo. Agora sim existe um prazo máximo. Depende, porque muitas vezes o aluno engata, ele sai de um curso, ele engata em outro, engata em outro. Então, ah, o aluno fez um programa de ensino médio, ele gostou tanto que ele entrou, ingressou na universidade lá, e então, daí ele vai. Então, aí é outra questão, né? Uh -huh. Você foi lá pro, com uma finalidade e você desembocou em outra finalidade. Isso. E o país permite? É permitido? É permitido, obviamente, que tem que, né? Isso, tem que atualizar a situação do visto, né? É, alguns países você consegue fazer esse processo estando lá, alguns países você tem que retornar para o Brasil, regularizar o seu visto e retornar para o país. Então assim, como o mundo é muito grande, né, Gil? Sim. Cada lugar tem uma regrinha. Tem uma regrinha. Isso. Agora é estudar e trabalhar em hipótese alguma. Não, é possível, é, possível. É possível, é, é possível, possível, é possível, sim. Existem vários programas que a gente chama de Work and Study, né, em que o aluno concilia horas de estudo com horas de trabalho. Tá muito popular na Europa, Irlanda, por exemplo, Malta, até mesmo na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, são programas que são bem explorados nesses esses destinos para o estudo e trabalho. E, e bolsas, os, os, os alunos que, que vão... Nesses destinos, existe a possibilidade de bolsa de estudo ou não? Existe, tá? Uma coisa que, às vezes, é, chega de maneira equivocada para a informação dos estudantes é que existe a bolsa de 100%. Tá. Gente, quanta informação a gente não sabe de nada, né? Eu estou chegando à conclusão que eu não sei de nada. Porque a gente não tem noção disso. É, Se eu não tenho noção, imagina as pessoas assim que estão equivocadas em relação a tudo isso que nós estamos conversando. E uhum. o quesito bolsas, todo mundo trabalha com esse assunto. Até 100% de, de bolsas. Uhum. Continua o raciocínio. Isso. Não que, não que não exista. Existe a possibilidade... Tá? Só que obviamente é o, remoto, o caminho né? é um pouquinho mais complicadinho. Sim. Mas, por exemplo, para as universidades americanas, mil dólares é uma bolsa. Tá? Então, assim, o que eu falo hoje, o, as universidades elas querem o um aluno internacional, porque o aluno internacional enriquece muito. A qualidade de ensino desenvolvido lá. Então, imagina, você vai discutir um assunto, você tem um aluno da Índia, um aluno do Brasil, um aluno do Japão, é, um da Rússia, imagina a, a, a bagagem cultural que cada um desses alunos tem para contribuir para o desenvolvimento de um tema. Então, as universidades querem, elas oferecem sim bolsas, tá? Como eu te falei, mil dólares já é bolsa. Então, eles vão estudar o que, que esse aluno pode trazer Pra, de benefício para minha universidade, que eu possa bonificá-lo. Então, por exemplo, nós Entendi. nós temos um aluno, que é o Guilherme Gouveia, ele foi o nosso primeiro aluno a fazer é, o programa de universidades, hoje ele está lá na Illinois State, no, em Chicago. Tá? Chique! Chic. Ele começou a universidade com... ele ganhou uma bolsa, não uma bolsa integral, uma bolsa parcial, mas é, ele me conta que cada semestre ele tenta, né, dentro do departamento de, de, de estudante, conquistar. Então tem semestre que ele já estudou sem pagar o curso. Olha que lindo. Né? Então depende muito do, da desenvoltura do aluno dentro do programa que ele, que ele está matriculado. É maravilhoso. É, Para saber do processo seletivo dentro das universidades, é, é só nesse evento? Isso vai ser explicado? Isso, isso. No evento, especificamente, é. nós falare... abordaremos o assunto de acesso às universidades canadenses, americanas e do Reino Unido. Nesses tá? então, três... Desse, desses três países. Austrália e Nova Zelândia vai ser abordado um programa de. que é como se fosse um curso técnico, tá? Que também é de nível superior, mas que ele virou muito popular aqui, porque ele dá chances do aluno trabalhar na área e, e se desenvolver muito bem, tá? Então também é considerado um nível superior, só que de uma categoria um pouquinho diferente da universidade em si. Mas é, teremos, sim, representantes da. É, de uma universidade grande na Inglaterra, do Reino Unido, né, Canadá, vem um representante de mais de 300 universidades, ele, ele representa isso aqui Olha no, no país. Então vai trazer muita informação, justamente isso, qual que é o caminho, o, quais são os requisitos, o que, que eu preciso, eu quero estudar, será que o dinheiro que eu tenho dá... Né? ou como que eu faço esse planejamento financeiro, tudo isso vai ser abordado nas nossas, nas nossas palestras. Outra curiosidade, essas pessoas que vêm representando as universidades, elas vão poder, por exemplo, falar assim, eu acho que aquele ali tem mais inclinação, não, eles não vão fazer isso. Olha, é, como eles estarão Porque abertos... Porque numa entrevista, de repente, eles descobrem, né? Sim, sim. Como eles estarão abertos para o atendimento ao público, né? O aluno poderá tirar as dúvidas e ele conseguir mostrar qual que é o melhor caminho, tá? Então, eles que são os especialistas que a gente chama de recrutadores de alunos brasileiros, eles têm esse olho mais clínico, né? para poder auxiliar, falar, não, olha, você tem essa habilidade mais desenvolvida, talvez seja esse o caminho melhor do que esse que você está pensando. Né? Então, é, são, são o tipo de, de, de coisas que vão ser abordadas vão durante... Vão ser abordadas. Isso. Agora, quem sai daqui com a ideia de morar fora, continuar morando fora, uhum. é, é, essa possibilidade também é remota porque depende de uma série de coisas e de visto. A não uhum. ser que queira morar clandestinamente, <risos> que daí já fica mais complicado. Porque não pode, né? Quem vai para um... Para um evento como esse, para um, uhum. uh, um intercâmbio como esse, não pode morar clandestinamente. <risos> Tem que voltar Isso. no laço. Isso. O que, que a gente... A, a educação ela abre muitas portas, né, Gil? E o que a gente... Gosta de, de mostrar para né, é, o aluno que a conquista do sonho da carreira internacional é muito possível porque, por exemplo, o Canadá, que é um país de extensão territorial enorme, está com falta de mão de obra. Aí todo mundo fala, ó, oh, o Canadá está recebendo brasileiro. Gente, calma, tá? Ele quer, sim, o um imigrante de mão de obra especializada. Então, Não é qualquer brasileiro. Exatamente. Então, ele abre portas, ele abre possibilidades de imigração desde que... Né, este candidato esteja vinculado com a educação, com a formação que eles esperam e aí é a porta de entrada para a imigração, tá? Então, assim, não é qualquer pessoa, precisa ser para suprir uma necessidade, o país não é tão bonzinho assim também, não é. né? Só o Brasil que é bonzinho, que aqui entra todo mundo isso. entra, só chegar aqui É isso mesmo não é? O Japão também né, recebe bem as pessoas, né? Sim, sim O Japão é um país que eu pelo menos vejo quem quer ir pro Japão, vai. Não é assim, mais ou menos? <risos> é, é que o Japão ele tem vários tipos de visto, né, e como o Suzano é cheio de japonês, é, a gente conhece todo mundo, ah, tá no Japão e tá tal. Tá no Japão. É, mas é porque existiu um processo de visto através dos seus ancestrais. Tá, então você tem que comprovar a, o seu grau de geração ali. Não basta ali. olhar e ver que é descendente? <risos> Não. Não. A Thaís, vocês estão vendo que é descendente. Tem uma mistura brava aí, tem, né Thaís? Tem, tem. uma mistureba aqui. <risos> mas é muito bacana. A gente vai para mais um pequeno intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente tem mais assunto Quero saber quem são os apoiadores. Quem são as pessoas daqui da cidade, da região, que estão apoiando esse evento que acontecerá no dia 10 de setembro, das 14 às 19 horas, aqui na CIAE Intercâmbios, onde fica também a cultura e idiomas na cidade de Suzano. Pequeno intervalo comercial, a gente volta já.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 da CAE Intercâmbios. E o nome do evento é Conquiste o Sonho de uma Carreira Internacional. Thais, o, Thaís, é, o que, que vai credenciar esse intercâmbio vai credenciar então o aluno a, a, a, a desvendar um sonho ou credencia esse aluno? Ah não, esse aluno participou do, do intercâmbio da CAE, ele já tem um diferencial. <risos> Olha, Gil, é, com certeza a participação do candidato né, vai, vai abrir muitas portas para ele, é, no sentido de que, nossa, é mais atingível do que eu imaginava, ou está mais perto do que eu uma vez pensei na vida. Abre a cabeça. Né? Né? Abre a cabeça, exatamente. Então, quando a pessoa ela se, ela está adepta a receber esse tipo de informação, com certeza ela já está no caminho, né? já deu o primeiro passo importante e, e vai estar aqui é, a equipe, a gente vai ter um contato maior, então toda a equipe vai estar andando pelo prédio. É, eu sou uma, hoje eu sou consultora de educação internacional, então posso atender as pessoas também, tirar dúvida. E o que é mais legal, a pessoa vai saber que em Suzano tem um ponto em que eles podem adquirir todo esse, esse trabalho, essa, essa, atingir a, a... buscar a informação aqui na CIAE. E você pode aí pesquisar nas redes sociais como já falamos também da, da CIAE que é arroba CIAE Intercâmbios, na, nas redes sociais, ou o site www.ciaeintercambios.com.br. Lá terão é, as informações a respeito do que vai acontecer aqui. E, importantíssimo, não precisa ser aluno só da cultura e idiomas, que no caso fica aqui na cidade de Suzano. É, podem ser... Alunos ou não alunos, né? Ou isso, não alunos? Isso, exatamente, está aberto ao público. Aberto ao público. Uhum. O evento gratuito, isso. Das 14 às 19 horas, fica fácil de você é, é, se inscrever e vir participar. Thaís, é, apoiadores. A gente sabe que é, no mundo que a gente vive é tão difícil cada um está canalizado, na, na, na, girando em torno do próprio umbigo, né? Aquilo que a pessoa quer para a sua empresa, para a sua vida. Foi difícil, foi fácil conseguir apoiadores? Quem são os apoiadores? <risos> Olha, é, até que foi fácil, né? Eu, eu fiquei, sinceramente, eu fiquei um pouquinho preocupada. Falei, nossa, primeiro evento, será que vai dar certo, né? Tô, tô é uma preocupação uma coisa natural, não. é. Isso. Mas aí conversando, como as principais é, instituições educacionais que vêm para o evento já são nossas parceiras há anos, a gente tem um relacionamento super legal, porque muitos alunos vão daqui para, para estudar lá, são referência no mundo com premiações, é, todas ficaram super felizes em poder trazer isso, inclusive é, uma das coisas bem legais é que quando a gente faz parceria com essas instituições, eles são super abertos e dispostos a trazer informação mesmo. Tá? então assim é, foi a, a gente está contando com, com 11 instituições internacionais participantes no evento Uau. né e, e estarão aqui. Pra, junto com a gente no primeiro evento, falou, não, Thaís, vamos, vai dar certo, você vai você ver. Você sabe de e salteava 11? Não sei. Vai pegar a colinha. <risos> Eu vou pegar a colinha. <risos> é, Bom, mas fala aí que é sempre importante, né? Sim, com certeza. A Cultura e Idiomas, né, que além ah. de ceder o espaço, todo o apoio, a equipe vai estar junto aqui. A LSI Education, que é um grupo é, internacional, tem, tem escolas pelo mundo inteiro, uma das escolas mais é, importantes até do mercado de educação internacional a ILSC, que atua Canadá e Austrália, e tem a Greystone College, que é uma, é uma escola, a ILSC é uma escola tão importante que ela criou uma universidade também, e que é aqueles cursos que eu te falei, que são os cursos técnicos que dão acesso para o aluno, né, a virar a mão de obra qualificada que os destinos precisam, tá? Bacana, Tem. Hein? A GTA Seguros vai estar aqui, Celtic English Academy, um destino super interessante que é o País de Gales. A gente vai ter uma escola falando sobre o destino, fantástico, uma experiência muito legal. Já dá vontade de viajar. <risos> tem a IAUC, a IAUC é uma, na verdade é uma certificação, ela, ela, não é que ela fiscaliza, ela certifica as escolas de excelência, então é bem legal, as escolas no mundo que tem o selo da Yau, que você pode ir de olhos fechados, que são escolas de altíssima qualidade. E ela está apoiando o nosso evento também. Olha que tá? bom! Bem legal. A Bucksmore Education hoje é um dos maiores grupos do Reino Unido em educação para a turminha lá do ensino médio, então ela tem escolas específicas para a graduação de alunos que têm é, visão de serem líderes né, no mundo dos negócios, então ela tem vários programas muito interessantes para os alunos do ensino médio, ela vai estar aqui também mostrando. Aí a gente tem a University of West of Scotland, que é a Universidade da Escócia, né, que Já é um grupo... Já me enrolei todo aqui. <risos> foi considerada a Universidade do Ano no Reino Unido, tá? Então, um super renome aí, eles estarão aqui junto com a gente. Entrou no mercado brasileiro esse ano, então é uma coisa novíssima para quem está buscando estudar na Universidade no Reino Unido. Tem o Good Hope Studies, que é uma escola na África do Sul, super legal, que também hoje, né, também se estuda inglês na África do Sul. E essa escola tem um programa de trabalho voluntário. Então é muito legal, eles vão falar sobre isso também, né? O que aluno que quer ter o trabalho voluntário. Tem a 3W, que é uma, é uma, é uma instituição voltada para colocação de alunos no ensino médio nos Estados Unidos, tá? Então quem tem aí ah, o famoso high school, né? Quer Hi. fazer o high school, né? A gente vai ter aqui também. A Playboard, que hoje é uma das maiores plataformas é, de acesso à educação superior e hoje eles estão ampliando para vários setores também da educação. Eles falarão sobre é, universidades no Canadá e Estados Unidos, acesso é, como se preparar e tudo mais. Uh, a Travel Bank, né? Para quem a gente viaja, precisa de, de, de câmbio e tudo mais. Nós somos hoje uma agência. Dollar. Isso! <risos> somos agência credenciada em Suzano. Primeiro né? precisa ter o real, né? Isso, verdade. Tendo o real, converte no dólar, né? Converte no dólar. Fica fácil, né? Isso. E também temos né o apoio cultural do vereador Arthur Takayama, que. Quando eu pedi a ajuda dele, olha, a gente queria ter um fundo social no nosso projeto. Ele veio até aqui, trouxe o pessoal do Recanto do Girassol, falou: vamos juntos nisso. Arthur Super 10. Gente boa. E também teremos umas comidinhas gostosas da Casa do Chocolate, uhum. né? Vai ter um Quick Massage, que é o do, do Miagava também vai estar aqui. Que e, e é isso. Ah, e também tem o Café com Yeshua, né? Que vai estar junto com a Casa do Chocolate, servindo os quitutes aqui para o pessoal. Gente, é nós isso. viajamos o mundo em cinco minutos é, aqui. Eu esqueci de falar da Belta, tá? da Belta. Quem tem interesse em intercâmbios é muito importante visitar o site da Belta, que hoje regulamenta todo o trabalho de educação internacional no território brasileiro. Tá? Nós somos orgulhosos de fazer parte, sermos membro da Belta, porque hoje é o mais importante do país, é tá? Mesmo. Então, assim, no Brasil existem mais de 20 mil agências e menos de 50 conseguem o selo de Excelência Belta e nós temos esse selo, Olha, tá? Então, gente, com orgulho, a gente precisa eu... falar disso, né? Mas a, a, a cultura idiomas tem certificação também, fora do do país parcerias de certificação tem tem isso a cultura ela tem na parte de, de testes né ah. então é, é uma coisa mais voltada para o idioma inglês Sim. agora a CIE por ser é, agência de são Intercans, coisas distintas são coisas distintas a é. gente tem é um selo, né? A conquista de ser membro Belta é porque você conquista junto o selo de excelência em operações de intercâmbio, tá? Então, é, para gente conseguir isso, foi um sufoco, tá, Gil? Assim, é uma é uma fiscalização bem pesada que eles fazem de todos os todas todos os nossos trabalhos e hoje já somos membros membros pleno, né, da Belta. Então a gente precisa falar disso, então quem procura intercâmbio tem que saber da Belta, tem que pesquisar lá, porque lá você vai ter uma agência, é, não só a gente, mas tem outras agências que são filiadas e que são agências idôneas que vão entregar o melhor que você precisa. Olha, eu tô... É, viajado. <risos> Posso ficar mais seis meses sem sair de casa. <risos> Mas é muito gostoso, né? Como ela fala com propriedade... Obrigada. sobre ...sobre as escolas, sobre os lugares. Que delícia que é a, a gente poder ser bem assessorado, né? Eu ganhei uma assessoria gratuita aqui e tô repassando para vocês. Porque é, desvendar é, esses mistérios né, que vocês talvez levar um tempo maior para conseguir reunir estudo dentro de um mesmo lugar. E agora dá de mão beijada. Eu digo dá de mão beijada, Thaís, uhum. porque vocês estão oferecendo um evento que é talvez muitos daqui da cidade, da região do Alto Tietê não tenham condições de de participar se fosse fora daqui. Uhum. porque pai trabalha, mãe trabalha, Sim. é menor de idade, não pode, vai ser num sábado. Isso, uma tarde inteira. Dia 10 de setembro é um sábado, isso. um horário bacana, das 14 às 19 horas, uhum. quer dizer, dá para vir família, uhum. Com já certeza. come o chocolatinho que vai ter. <risos> Com certeza. Se não vier, pelo vem pelo vem pela, né, vem pela confusão, a gente vai, né? Uhum. Quer estar tá na confusão, uhum. é isso que é importante. Thaís, eu quero desejar assim, um sucesso imenso, eu acompanho a Marta, mãe da Thaís, a Thaís já há bons anos aqui na cidade de Suzano, né, que começaram com a cultura idiomas, uma, uma, uma escola que progrediu, cresceu, reuniu aí, é, é, um número significativo de alunos e hoje se tornou referência. Na nossa cidade. Isso foi com muito trabalho, né? Com certeza. Desde 1993, é. né? Em busca de conseguir fazer com que os nossos alunos tenham. E esse, esse seu inglês maravilhoso. <risos> Você sempre teve, você tinha ódio do inglês e foi uma necessidade. Olha, Gil, a minha mãe, por ser professora, né? Professora, dona Marta. Isso desde muito pequena eu já tive, já tinha o contato com o inglês, quando ela abriu a escola, fui aluna desde o dia 1 de funcionamento é. da escola e sempre fui muito envolvida nas atividades da escola. Então, com 15 anos, virei professora, professora auxiliar dentro da cultura. Que delícia. Auxiliei muitas teachers, depois tive minhas turmas, dei aula por muitos anos e muitos mesmo, tipo 20 anos dando aula e... Hoje não, não mais. Hoje eu não dou mais aula porque a CIA consome mais, muito meu tempo, né? Mas tenho saudades porque é uma paixão também é. dar aula. Tem que ser, tem que gostar. <risos> com certeza. E assim, o inglês foi com muito esforço, né? Não vem fácil para ninguém, não. né? Mas com certeza é, é um outro olhar para o mundo. Você fala inglês, você se comunica com o mundo, você consegue, é, qualquer lugar que você estiver, você não tem apuro, você resolve. Tá aí, eu vou deixar os minutos finais aqui para Thaís se despedir e convidar você novamente para participar desse evento que vai ser espetacular, eu tenho certeza que inédito aqui no nosso Alto Tietê. <risos> Bom, quero convidar todo mundo a vir participar, faça a sua inscrição, é importante a inscrição, tá? Venha tirar suas dúvidas, venha descobrir quais são todas as possibilidades que, que estão perto de você e contem com a CIA Intercâmbios para conquistar esse caminho da carreira internacional ou do sonho de estudar apenas, né? Então, assim, estamos aqui esperando por todos e super ansiosos com, com todo mundo. Dia 10 de setembro das 14 até às 19 horas rodada de palestras e as escolas expondo o trabalho durante todo o evento. Então vem que vai ser imperdível. E ainda tem o Luca, que ela cuida nas horas de folga, que é o pequeno dela. Pois é, Luca, está lá em casa, aprontando. Consome o maior tempo da Thaís. Verdade, Thaís, verdade. muito obrigado. Que delícia saber de tudo isso e descobrir que ainda existem pessoas preocupadas com o bem-estar dos outros e preocupadas em, em desvendar coisas que vão colaborar e ajudar na vida das pessoas. Ah, Gil, Parabéns. Eu, eu que agradeço, Gil, né, pela gentileza de estar aqui. Você é uma pessoa super ocupada. Né, somos, e, né? E, e tá aqui, Ainda bem né? que somos. Ainda né? bem, graças é. a Deus. E obrigada mesmo, fico feliz. E, e, e temos isso como filosofia de trabalho mesmo. Né? O acesso à educação internacional está linkado à conquista de um grande sonho, à conquista né, de daquilo que você sempre almejou na vida. Então estamos aqui para isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado Obrigada. Obrigada. Papo <risos> foi com a Thais Tagami de Lima. Eu agradeço mais uma vez e na próxima semana tem mais um inédito para vocês. Até já. <risos> Obrigada.